Estou recebendo aqui o Jean, que é gerente de produtos da Ourofino, e ele vai nos falar sobre dois lançamentos da empresa que estão sendo demonstrados, disponibilizados aqui na Show Rural. Leonardo, a gente trouxe duas inovações para o mercado né, voltado para a saúde animal, principalmente bovina, né, sendo eles o Superium, que é uma associação inédita e pioneira que a gente lançou há um ano. É, a, a nível de Brasil, e a gente tá trazendo pela primeira vez aqui para Cascavel, para o show rural, que são produtos, né, no caso supério, associação inédita do, de um fipronil, que é né, uma base muito moderna, adulticida voltado para carrapato, controle de carrapato e moscas dos chifres, e também uma associação do Flosuron, que também é um ectopresicida, só que tem uma ação mais prolongada. Então, que, por que, que esse produto é importante? Porque ele tem uma limpeza, né, uma utilização... É, rápida desse principativo uma ação rápida do Fipronil, fazendo a limpeza dos animais contra as equiparasitas, e um outro produto que é o Fosuron, deixando os animais protegidos por um longo tempo. Então essa é uma das grandes inovações que a gente trouxe. Ótimo. E esse produto, os produtos já foram lançados no ano passado, mas eles estão ganhando comercialização aqui na região, né? vai ser bem importante. Muito. É, é uma, a gente, né, o show rural se tornou, hoje a gente já fala que não é uma feira mais é regional do sul, mas é uma feira nacional. Então a nossa empresa, Ouro Fino, tem sede em Ribeirão Preto, em São Paulo, mas a gente tem uma equipe específica aqui no Paraná para trabalhar esses produtos e para dar todo o apoio para o pecuarista. Né? Então, o objetivo é o quê? É estar tá? Tá mais próximo do pecuarista, estar tá mais junto de quem realmente vai utilizar ação dos produtos, para que a gente tenha os melhores resultados e possa aumentar a produtividade desse pecuarista. Verdade. O Paraná está se desenvolvendo muito na questão da pecuária, está né? ganhando relevância. Prova disso é a extensão da área da pecuária aqui no show rural. E o produtor, de um modo geral, pecuarista no Brasil, ele cada vez mais busca a tecnologia, né? Isso que é o bom, isso é o que incentiva, a gente tem um departamento de pesquisa e desenvolvimento voltado para o campo, né? qual que é o objetivo nosso? É lançar produto que realmente faça diferença, onde o produtor tem um grande desafio, que é no dia a dia, que é, é, que é buscar, é, conhecer um pouco de tudo aquilo que ele vive no dia a dia dele lá na fazenda, né? lá na propriedade dele. E a gente com esse lançamento do super que eu falei, e do Evol, que é mais recente, que é um endectocida, né? ah, principalmente aí com a associação, de um produto fantástico, que é um sufoque Esse produto faz a limpeza dos vermes e quando a gente fala em vermes, a gente não consegue ver, diferentemente do carrapato, né? Mas que traz muitos prejuízos, principalmente quando se fala no caso de ganho de peso, então voltado para o gado de corte, ou mesmo na produção de leite. Então, nesse caso específico do Evol é, é um produto muito voltado para a pecuária paranaense, que é uma pecuária moderna. Uma pecuária que tem animais de alta produção, de alta produtividade e que para expressar toda essa genética precisa estar ali de parasitas. Então esse produto vem bem a calhar para a região paranaense aqui. Excelente, Jean. Muito obrigado por trazer essas informações para nós. Eu que agradeço. Um abraço a todos.